Ou da arquitetura nativa bom isto posto eu gostaria de lembrar que se nós vamos tomar uma oficina, nós não estamos tomando uma oficina para tombar um edifício qualquer da Tocchi nós estamos tomando uma oficina para ele continuar a ser teatro usando palavras que não são minhas, mas das quais eu comum. em segundo lugar, seria como se nós tivéssemos se fôssemos argentinos e se Estivéssemos tombando El Viejo Armacena em Buenos Aires, seria para continuar sendo uma casa de terra. Ou se estivéssemos tomando os teatros pequeninos da Praça Pigale em Paris, seria para continuar sendo um teatro. Não tinha nenhuma razão de ser o tombamento do oficina se não fosse para continuar sendo um teatro. Opinião do conselheiro Atizab, não do presidente do faz. Por isso eu pedi a palavra como conselheiro e fico com muita vontade de estar nessa posição. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que um suporte mínimo para o teatro é preciso insistir. Ainda hoje as universidades, mesmo as mais conservadoras, fazem, com nossos teatros gregos, ter um suporte físico mínimo. E, e, e é pena que essas universidades não usem melhor esse espaço que tem, a própria luz que tem ou que posso falar bem, não usa bem aquele anfiteatro do teatro mesmo e a graminha da tropicalidade começa a aparecer. Existe uma receptividade certamente maior para receber ideias e diretrizes do que para arranjar dinheiro. Triste e dramático situação. Assim, é pouco que é necessário para desacopiar com uma certa aceleração do teatro. Mas é mais fácil tomar um terra que tem mais de uma centena de propriedades. Pelicosos. Eu gostaria que vocês estivessem na reunião em que eu enfrentei 150 sociedades à custa de argumentações verbais e à custa de conhecimento sobre espaço e sociedade. Não foi certo? Então, eu gostaria de ponderar que nós precisamos para novas soluções, para novas questões, novas ideias, independentemente de não existir discriminação, ou vamos dizer, para usar uma palavra técnica, de não existir aprofundamento de processo, o detalhamento, detalhamento, como dizem os técnicos, de diretrizes dentro da legislação. Interpreto, nesse sentido, o tomamento efetuado em boa hora, e que muito honra esse conselho, a respeito do teatro. É, e, nós estamos com o teatro como conjunto. Quer dizer, a sua experiência capital, a sua possibilidade e representatividade em termos de crítica social e de crítica cultural e gostaria de dizer que a nossa ideia sobre o teatro pobre como disse Dona Lina é uma ideia muito especial o teatro pobre também é feito para um público muito mais diversificado atendendo uma clientela pobre eu já estive várias vezes na oficina e sinto que há uma diferença de clientela não é apenas a burguesia urbana frequenta a alta diversidade urbana e frequenta o teatro assistido. São as pessoas mais simples a, a, a, pessoas vindas das mais diversas partes do país e da cidade, e da metrópole que estão lá permanentemente se associando a uma atividade cultural e a uma atividade que preenche algumas das suas necessidades culturais de um modo satisfatório. isso eu considero muito importante além do que, existe o problema do teatro em si que não é apenas uma, uma questão de ampliação de de, de, de clientela. Os teatros da região da Bela Vista e do Bexiga, eu repito por mais de uma vez, são teatros que conseguiram dar uma nova feição a uma parcela da cidade de São Paulo que estava se degradando socialmente a olhos vistos. Nós devemos aos grupos teatrais e aos pequenas cantinas da Bela Vista e do Bexiga, um efeito de reformulação de todo um bairro situado, em termos de ecologia urbana, na periferia da região central de São Paulo e numa região que caminhava desvairadamente para um processo de degradação social, incluindo descarte de funções menos nobres, o econômico está tão acoplado com o social e com o humano no, mundo, no terceiro mundo que nós estamos na maior metrópole subdesenvolvida cultural do mundo. E numa metrópole como essa, há a emergência necessária das minorias discriminadas. E eu os cumprimento mais uma vez por isso, porque eu, pessoalmente, muito muitos de nós, conselheiros, jamais pudemos dar a mão para as minorias discriminadas, por impotência pessoal. Então, eu não quero me detalhar nesse processo, mas o teatro da Bela Vista o teatro brasileiro de um modo geral e o teatro paulista que ali se plantou nessa área tem um crédito importante do ponto de vista social que é o de ter colocado no seu meio teatral aquelas pessoas que não têm teto, não têm comida e não têm sua vez, como se fosse sentenciado, ex -setenciado dentro de uma sociedade extremamente... Posso nenhuma obstrução por parte de terceiros que queiram jogar qualquer mancha sobre esse conselho. Esse conselho é um conselho democrático constituído por pessoas das mais variadas idades, formações e posições na sociedade que tem o direito de falar e expor contra ou a favor e que não devem receber a carga de uma crítica é, de, antidemocrática por princípio. Estamos aqui para discutir. Por isso que vocês estão convidados aqui. Certo? Isto é democracia. Isto posto... Agora eu vou fazer, uma, uma, uma, façamos a manutenção do tombamento já decidido por esse conselho, independentemente dos argumentos que foram extremamente aleatórios, não jurídicos, verbalescos e inclusive altamente eh, hilariantes, em que o proprietário, inclusive, tenta eh, jogar eh, o proprietário não, os advogados. O proprietário lugar. Os, os, os advogados do proprietário tentaram jogar alguma eh, crítica pessoal e, e difamante à pessoa eh, que representa nesta, neste pondefato a, a, a especialidade de teatro, e cenografia, etc., que é o nosso caríssimo assessor, que quando veio para aqui nunca iria saber que já recebeu um processo de, teatro de E isso eu rechaço publicamente a favor da dignidade desse processo. Então, a nível do Podefat, a manutenção do combate e a não aceitação dos argumentos, sobre hilarentes e imbecis, assacados a, a contra a figura do nosso assessor, Flávio Pé. Gostaria que fosse para nesses tempos. Segundo lugar, com uma paciência enorme, né? sabe é pai da paciência, eu sou muito paciente, mas o meu nome quer dizer pai da paciência em árabe, não sei nada do árabe, nem nome feio, desgrava isso Eu gostaria de, pela terceira ou quarta vez, solicitar ao senhor secretário de Cultura os seus bons préstimos no sentido de aplicar a lei da desapropriação para aquele imóvel que asila um teatro assim, assim descrito e nestas bases culturais que eu falo, e poder depois ser de cima da ata certo? Quanto ao comodato, eu me reservo José Celso, de deixar para uma fase de combinações outras, porque não é da tarefa do comandado, fazer prévia mesmo, é, Bom, tá registro implico, tá é imposto explico... que se nós vamos tombar o teatro para continuar a ser teatro tem que haver alguma coisa uma acomodação do tipo comodato que venha favorecer o grupo teatral e não prejudicar, não obstruir o seu, certo? Mas, pode Mas um eu não quero avançar um ponto no sinal. Pode ter um parecer, pode, pode ter um, um parecer. Uma recomendação. Uma recomendação. Que se recomenda, senhor secretário, que se estude a possibilidade de que, no caso de ser desapropriado, se faça um, um honroso comodato para com o grupo oficial Terceira. E última, uh, e última observação. Que se aplique e que esse conselho aprove, para que eu não tenha necessidade de fazer pessoalmente eu gostaria que o conselho desse o aval ao presidente do Codefático, é que não é quem está falando. É, eu estou falando como, como simples na posição de singela de, de, de, de, de, de, de conselheiro se aplica o artigo 136, antigo artigo 14 das leis do Condefato, da legislação do Condefato, que diz o seguinte, o proprietário que não dispuser de recurso para proceder a obras de conservação e reparação de que o bem tombado necessite, deverá comunicar a circunstância ao Conselho sob pena de multa aplicada pelo Conselho observado o disposto no artigo 6º. Como até hoje nós não recebemos oficialmente nenhuma indicação daquilo que foi vistoriado pelo próprio... Pelo próprio próprio proprietário, segundo ele me disse, e segundo o José Celso conjugou há alguns dias, então não está comunicado ao fato que existem várias e muitas pequenas rasuras que devem ser corrigidas. Então, obras de conservação e reparação devem e precisam ser feitas. Diz o José Celso que há risco e urgência. Eu considero que há urgência para a função. O que é mais importante ainda do que o risco. Aquele teatro não está alugado por uma razão qualquer. É para ser teatro. Senão, não havia tanto esforço jurídico e pessoal do grupo para continuar a ser teatro, simplesmente. Bom, então, existem três parágrafos nisso. José, pode por até mais, considerando as características... Se me licença, eu rapidamente ah, me... isso, mas eu não me eu quero me receber, eu queria as três propostas minhas eu ofereço para o senhor presidente da sessão para que seja discutido nos tempos. Tombados não poderão ser destruídos, demolidos, mutilados ou alterados, parando aí no na... texto, isso é, lamentavelmente é um... não se previu especificamente, expressamente, o tombamento do uso. Mas é uma consequência óbvia, porque é, quando se toma um teatro, por exemplo, evidentemente não se poderia amanhã transformar o teatro em museu. Considerar esse é, desvirtuar a finalidade. É por quê? Porque seria alterar, alterar o bem tombado. E nesse aqui seria interessante fazer um estudo, porque como é, há uma vírgula aqui, diz, nem sem prévia autorização do conselho, reparar, é despintar, etc. Eu faço uma análise do seguinte: até os bens não poderão ser destruídos, demolidos, mutilados ou alterados, nem o conselho, nem o debate teria poderes para autorizar, porque aí é uma atividade chamada regrada ou vinculada à administração. Aquilo que se chamou nos anos, no fim dos anos 70, a teologia industrial. O pessoal da Bahia, o patrimônio escaduário, o Rodrigo Godofredo, queria que eu fizesse a restauração estilo colonial quando não tinha nem documentos, nem possibilidade, você sabe muito bem, nem possibilidade técnica filológica para poder fazer uma restauração desse tipo. Ah, é cultural importante, a gente tem que interpretar a legislação não ao pé da letra, assim, mas ver aquilo que pode ser feito rapidamente para que não afunde tudo nesse país como em geral está acontecendo bastante tempo. Vocês que foi o nosso assessor cultural para mim. E o professor Urbiano um, numa delicadeza muito grande para, com o Fandefatti, para e o Parabéns deu o seu aval em paralelo para o Uh, parecer do, do, do nosso Brasil. E ao fazer isso, você praticamente deu todo o resguardo ao parecer. E o parecer, na sua parte final, explicita que se estava tomando o um diapo e, portanto, tem é assim, que é assim. ter até mesmo uma flexibilidade um tomamento é suficientemente flexível para poder eh, recondicionar eh, internamente a serviço da função. Então, veja, se você tem o seu aval por escrito, eu não quero ser do que nunca foi, sabe o que é? Eu estou só falando isso para deixar de lado uma coisa que não é muito agradável para nós, a discussão da, do imóvel e do seu uso cultural, termos da continuação do seu uso como teatro. E, e, e, Tem que ter uma limpeza para funcionar. E do ponto de vista puramente burocrático, está bem amarrado isso, porque o conselheiro que deu a palavra, apareceu, que o assessor, assinou junto. Eu gostaria, inclusive, que fosse lida a parte final do parecer do fraco império para ser, de novo, gravado em ata, porque é importantíssimo para nós definir essa situação, certo? Bom, usando assim a planta, ela só assina a planta, uma vez é, caracterizado a desapropriação. Mas quero ver uma como, base jurídica, é, eu não posso Exato. fazer uma coisa assim. Agora o que eu quero fazer é o que eu queria dizer é o seguinte. Como é que é? Eu queria dizer de público que se for aprovado que o Conselho uh, usa o terceiro parágrafo daquela lei citada a mim, segundo a minha proposta, a Dona Lina fica despaldada para assinar as obras de restauração, de Sim. conservação e reparo necessárias para o bom uso da função de reação, certo? independentemente de repórteres... É mas, mas gente, Zé, espere aí, Zé, tem uma coisa. É. Você, para não ter, não, não ter a aparência de estar fazendo uma salta em fim de governo, você tem, precisa não fazer é uma so ressalva. Não, você não. Se é isso Olha, é uma mesmo, não, não, é. não ah, claro. porque diretamente um repórter sai no jornal, sai na televisão, vai dar a maior confusão. Então, você foi, vai ter uma ressalva que vamos ser respeitar como se diz, umas multas, umas uh, sanções, entende? Tem que ser respeitada certas coisas. Quer dizer, o fim deve ser isso e a oficina se compromete a manter o nível das coisas e aquelas coisas que se usa na faculdade de direito, mas que é uma coisa importante. Que se acontecer, que um dia você desapareça e um outro cara aí, aconteça uma porcaria, não, tem, não seja uma coisa lesiva à função pública. Tá bom, isso é a minha proposta. Tchau, preciso de sair. Mas é o seguinte, é que amanhã é o seguinte, é que essas obras, amanhã é eles entraram com uma liminar. Aqui que é sempre, sempre essas é que eu quero ver. Embora, não, não, é isso que, que eu é pediria o seguinte, eu quero saber se é possível entrar amanhã com essa liminar. advogado, se é possível sem a assinatura da, da, dos arquitetos. Perfeitamente. É possível o artigo mencionado. Como? Se tem que dizer, Mesmo sem assinatura assinatura, Doutor? Do, do, não, porque é uma coisa pública, não precisa, Zé. Não precisa da entrada. Porque... É, não, mas isso é assino, digo, não, é outra coisa. É, assim, sim, eu sim, estou fazendo é, uma que é, chatagem, é, eu Então, assina agora. <risos> Aqui, olha, tá, você não estou assinado. Tá, eu queria que fosse aprovada, antes da dona Lina sair, esse terceiro item, para que ela pudesse assinar, certo? Esse terceiro Eu queria pensar o terceiro item. Barra Pimentel. De acordo com a manifestação do professor Absaldo. Conselheiro Mário Savelli. Também como. Conselheiro professor Titarelli. Adoro. Conselheira Helena Saia. Conselheiro Rupien. Qual pastor especial que você deveria Conselheiro Fale Antônio de Oliveira Godinho. Conselheiro Padre Vemil. Os concessores também. Eu sou oponente e estou de acordo com a Apenas queria fazer um, uhum. um, um arena na minha votação. Eu ficaria extremamente triste se não fosse registrado as uh, observações do professor, que é o professor. É uma questão de. É isso, que será feito? Buscar, bom, é, se. é, Agora é a mãe. O... Opinão é dos senhores. assessores. dos senhores. Hernani Silva Bruno. Elmo Trucmário. Paulo Afonso. Portanto, está aprovada essa terceira. O senhor presidente não votou ainda. O presidente vota, eu estou de acordo com, para não ficar ao pé da letra, mas no espírito da lei. Né? Uh, e serão anotadas as observações uh, que redige agora o conselheiro Piano, feita na campanha, num antigo galpão industrial, e que dá uma visão não estática, mas dinâmica, de como se intervir até fisicamente, num imóvel que abrigue certo, ou que pretenda abrigar certo tipo de atividade, que tem muito a ver com